Sergei Pavlovich é por direito o desafiante número um do peso pesado no UFC. São sete vitórias consecutivas, todas por nocaute no primeiro round e as três últimas sobre top 10. Não tem muito o que argumentar. Pode ser que tome um chá de cadeira por agora? Pode, porque John Jones vs esse Mioctic não tem data. E ele garante que vai esperar o tarot shot. Topa até ser o reserva oficial dessa luta. O lance é que o cara só tem 30 anos na divisão mais envelhecida do esporte. E com tamanha letalidade, é só uma questão de quando vai ser campeão. Não de ser. Ele já chegou. Aí, quando disse isso aqui no canal, o pessoal já concluiu automaticamente que eu achava ele favorito contra John Jones, Steve Miotic ou qualquer outro. Ele venceria esses caras. Até com certa facilidade. Não é o caso. O que eu quis dizer é que nem o Jones, nem o miotiti vão enfrentar o Pavlovich. E nem é por cagaço. São lutadores em polos absolutamente opostos da carreira. Enquanto um é um mero desconhecido, não tiraria uma foto em shopping brasileiro, os outros dois são estrelas consolidadas. Anotem aí. John Jones e Steve Miocic se aposentarão mutualmente. Se o John Jones vence, o Miotite pede o boné. Se o Miochiti vence, eles lutam de novo, e depois dessa segunda, os dois perdem o boné. A única exceção mais ou menos realista para esse cenário é se o Dana White conseguir trazer de volta o Francis e enganou. Mas é altamente improvável que isso aconteça, dado o ego dessa dupla. Aí me perguntaram ontem, ah, Renato, mas e se o Dana White oferece 20 milhões de dólares pro John Jones enfrentar o Pavlovich, para ele continuar em atividade? É óbvio que ele aceitaria, mas essa oferta não existe Pessoal, o Dana não chegou onde chegou rasgando o dinheiro Pelo contrário, uma das maiores críticas ao cara é que ele é mão fechada demais Não é possível oferecer tanto ao Jones quando não haverá tanto retorno Jones vs Pavlovich não vende nem 500 mil pacotes pay-per-view Pra vocês terem uma ideia, o Habib Nurmagomedov fez na casa de 15 milhões de dólares para enfrentar o Conor McGregor no maior pay-per-view da história do esporte Então se não é para ganhar quantia pornográfica Pra que que o Jones vai arriscar 15 anos de legado, currículo praticamente perfeito e retocável, correndo o risco de ser beijado por aquela mão da morte? Ao contrário do que muita gente acha, Jones não é maluco, não é olho parado. Sabe muito bem calcular risco e retorno Se vencer, se aposenta como o maior lutador da história do MMA e ponto final Vai passar o resto da vida indo a eventos, recebendo homenagens e colhendo frutos O caso do Biotite é um pouco diferente porque ele não fez dezenas de milhões de dólares no esporte como o John Jones Mas é um cidadão de vida bem mais simples Segue sendo bombeiro até hoje, não ostenta e tem bolsa milionária há anos mais uma luta com o John Jones dá pra se recolher tranquilamente. Até porque, né? É só a lógica. Se não há uma grana alta para John Jones vs Pavlovich, Miotich vs Pavlovich, a grana é menor ainda. Mas também, para não deixar vocês sem resposta, vou analisar aqui mais ou menos como seria Jones vs Pavlovich. Até porque nesse esporte, meu amigo, nunca se sabe. Vai que o urso polar russo é o reserva oficial, Miotich tem um problema em cima do laço e ele vai ao octógono. Jones não teria como recusar, sob o risco de derrubar o evento. Para começar, pela primeira vez, em 19 lutas profissionais, Pavlovich enfrentaria alguém com envergadura superior. Não poderia surfar naqueles 2,13 metros de alcance com toda a facilidade do mundo. Em segundo lugar, o russo não chuta. É boxe, futebol, clube. Então, o americano teria mais vantagem na manutenção de distância, porque estaria usando a envergadura das pernas. Em terceiro lugar, Jones, mesmo rechonchudo e pesadão, Ainda será 5 a 8 quilos mais leve no dia da luta E consideravelmente mais rápido Porque o Pavlovich é um peso pesado massi naturalmente massivo e robótico Óbvio, Jones não pode ficar parado na frente do cidadão Nem ele, nem nenhum outro ser vivo Porque qualquer golpe que conecte jab, cruzado, gancho é viúva chorando O meu ponto é que Jones tem a melhor manutenção de distância E um dos melhores sistemas defensivos da história do esporte Ele foi um dos campeões menos atingidos de todos os tempos Nunca levou um knockdown, nunca sequer balançou Nesse caso específico, a principal arma para luta eu ainda nem citei O wrestling De fato, Pavlovich não é Cyril Gani Entrou no wrestling com 5 anos de idade Depois fez a transição pro combate sambo E aí se apaixonou pelo nocaute então a bagagem na luta agarrada é extensa. Mas reassistindo a luta dele contra o Alistair Overin, um striker, a facilidade com que o holandês finta, bota para baixo e amassa. É assustadora. Tenho dificuldade de acreditar que Jones não seria capaz de replicar algo minimamente parecido, sendo mais rápido e também tendo trocação boa para ludibriar. Beleza? Blades é um wrestler, em teoria, até melhor do que o Jones. Mas aí a gente tá comparando maçã com abacaxi. São QIs de luta completamente diferentes. Um é um gênio do esporte. O outro quis ser pugilista exatamente contra o Pavlovich. Não dá. Esse é um duelo relativamente fácil de ser lido. Pra mim, Jones favorito na casa de 60 a 40. Sim, esse é o maior Punch que o John John já enfrentou em toda a carreira, mas provavelmente também é o adversário mais lento, sendo que muitos pegadores já tiveram nessa mesma posição contra ele e, repito, o cara sequer balançou. Enquanto isso, Sergei terá que lidar com chutes, tentativas de quedas, envergadura e gás superior também. Pessoal, o cara tem 2 minutos e 15 de média dentro do octógono, somando... Essa, essas últimas oito rodadas O que acontece quando ele luta 10, 15, 20 minutos? Seria tensão do início ao fim, de fato Mas acho que o Jones e o Greg Jackson Bolam uma estratégia para afundar o urso polar em águas profundas Isso tudo, claro, no campo da imaginação Como se o Jones precisasse enfrentá-lo Como precisou botar a cara e rolar os dados contra o Cyril Gani. Como não precisa, esqueçam. Esse risco de Jones não vai correr. E não é por medo ou falta de jogo. É puro gerenciamento de risco. Em outras palavras, os 40% de chance de derrota... Para ele, a essa altura do campeonato, simplesmente não valem a pena. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam ou discordam de mim? Vocês acham o Jones razoavelmente favorito? Ou veem o russo mais jovem como o favorito? Vocês também concordam comigo que essa luta não vai acontecer? Que o Jones vai se aposentar? Ou não? Acham que o Dana White vai convencê-lo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o joinha, clica na mão positiva para a gente ser recomendado aqui no menu lateral do YouTube. E não percam a última resenha que rolou aqui no canal, que foi sobre Robert Whittaker versus Dricos Duplessis. Temos a maço à vista Israel Adesanya vai chorar na cama quente ou no banho. Você clica no link aqui do lado para entender tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.